Quatro passos para você começar a gerar renda extra utilizando o abastecimento do seu veículo. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Elias Lelis e aqui no nosso canal nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o abastecimento do seu veículo. Uma excelente forma aí de você estar gerando renda extra a partir de algo que você já faz no seu dia a dia. ao que você já gasta algo que você é, não vai conseguir, né? se você tem um veículo, que você não vai conseguir ficar sem fazer. Então, é, aqui eu vou trazer algumas dicas para vocês, alguns passos para você começar a aproveitar esses gastos para estar gerando renda extra. O primeiro passo é você se cadastrar nos programas de fidelidade das redes de postos combustíveis. Atualmente, nós temos três programas que são fundamentais para a nossa geração renda extra. Dois, nós consideramos como programas e um, nós podemos chamar aí de uma parceria entre a rede Ali e a rede Livelo. Não é de fato um programa. Quais são esses programas? Na rede Ipiranga, se você abastece nos postos de Ipiranga, você tem acesso aí ao programa KM de Vantagens, que possui uma parceria tanto com a companhia, o programa de fidelidade da companhia aérea Tudo Azul, que é o Tudo Azul, e Latam PES. Então, se você acumular pontos no KM de Vantagens, depois. Você vai poder transformar esses pontos acumulados ali em milhas, tanto da TudoAzul quanto da Latam Pass, transformando assim, o custo de vida, o abastecimento do seu veículo em renda extra, colocando no seu bolso. Então o primeiro passo é você se cadastrar nesses programas. O segundo passo é você, ao abastecer o seu veículo, pontuar nesses programas. Você precisa pontuar, não basta você chegar, por exemplo, num posto de combustível e achar que o simples fato de você abastecer, você já vai acumular pontos. Você tem que pontuar, você tem que informar o seu CPF. No caso aqui da rede Ipiranga, você tem que fazer isso, tá bom? Então, fez, feito isso, a gente tem a rede Ipiranga, que você consegue transferir tanto para tudo azul quanto a Latampez, e cadastre nesse programa é, para que você pontue. Chegando no posto o combustível, você vai falar com o frentista: olha, eu quero pontuar no cair de vantagem. Você vai informar o CPF. Para a rede Ipiranga, você precisa fazer isso. Além disso, nós temos aí a, os postos Shell, a rede Shell, ela possui uma parceria com a Smiles. Então, ao abastecer nos postos Shell, pagando pelo aplicativo Shellbox, você acumula milhas direto na Smiles. Você não precisa fazer essa transferência da forma que eu estou citando aqui. Você já acumula direto lá na Smiles. Então, é, ao chegar no abastecer o seu veículo, aí você vai para o segundo passo aqui, que é o que? Você chegar no posto Shell, ao abastecer o seu veículo no posto Shell, você vai pagar pelo aplicativo. Detalhe, quando dependendo do tamanho do posto de combustível que você abastece, não são todas as bombas de combustíveis que possui é, que fazem parte desse programa. Então, informe-se, pergunte os cientistas. E nós temos também uma parceria aí entre a Livelo e a Rede Ali, que é uma parceria que foi instituída há pouco tempo, onde você ao abastecendo os postos da Rede Ali, você pontua direto na Livelo, que é uma excelente opção, uma excelente oportunidade. Então, se cadastre lá na Livelo, para você entrar no aplicativo da Livelo. E. Aí o segundo passo, né? Primeiro passo é você se cadastrar na Livelo. Segundo passo, você abastecer o seu veículo, abrir o aplicativo da Livelo e fazer o pagamento através do aplicativo da Livelo, porque aí você já vai acumular pontos direto lá na Livelo. Ao abastecer o seu veículo na rede diária. Então. Esses são os três principais programas, e eu falei para você aqui do primeiro passo e do segundo passo de cada dos três programas que você tem que fazer, porque eles são, eles distinguem um pouco aqui a forma de acúmulo um do outro. O terceiro e o quarto passo, eles servem para todos os três programas, que você pode aproveitar aí para estar tá gerando renda extra. O terceiro passo aqui, ele é você pegar os seus pontos acumulados ali que você tem, é, nos programas dos postos combustíveis, no caso da, da rede Ipiranga, você pegar esses KMs acumulados, esses pontos aqui, e transferir para uma companhia aérea. Você transformar esses pontos em milhas. No caso da Rede Shell e da Rede Ali, você. A Rede Ali você acumula na livelo, depois você tem que transferir esses pontos. É um processo muito simples, tá, pessoal? Muito tranquilo. E na Rede Ali, é, na Rede Shell você já, já pontua direto lá na Smiles, transformando aí seu abastecimento direto lá em milhas e smiles. E o quarto passo é você vender. Você vender suas milhas lá no, no, numa plataforma aí de milhas. Nós aconselhamos que você faça isso na HotMilhas e na Max Milhas Você vender, de fato, aí colocar é, grana no seu bolso a partir do seu abastecimento. Essa é uma excelente forma aí de você começar a utilizar o seu custo de vida, os seus gastos do dia a dia, para estar gerando renda extra. E o abastecimento é uma das melhores formas, sem dúvidas, que nós temos. Comece hoje mesmo, é, aproveitar essas oportunidades e para te proporcionar aí uma economia te proporcionar um retorno a partir de algo aí do seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você é, conhece alguma, alguma pessoa que você gostaria que tivesse acesso a esse conteúdo, é, encaminhe para ela, compartilhe o nosso perfil aí com essa pessoa, tá bom? Grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.